todas as mensagens que recebemos nos afetam de uma maneira ou outra, sobretudo durante a nossa infância. De fato, algumas delas moldam a nossa identidade e outras funcionam como mandamentos que devemos seguir e quando não o fazemos, nós nos sentimos culpadas. Em alguns casos, essa culpa apreendida dá origem a feridas emocionais da rejeição. Uma marca muito profunda e dolorosa que nos traduz em um profundo sentimento de autodepreciação que tem como consequência a subestimação de si mesma e um vazio no amor próprio. Assim cresce com essa ferida, configura uma realidade muito dolorosa. Sentir-se rejeitada pelos outros é a última instância por si mesma,